Oi, tudo bem com você? Então, meu nome é Rui E hoje eu vou falar sobre um assunto que pode ser muito importante pra você Só que como nada é importante pra mim, né? É, eu vou jogar Call of Duty é, A minha amiga Melissa, do canal Stockage ela... ela fez um vídeo enquanto ela jogava e vlogava e ela estava desesperada porque ela não conseguia fazer os dois ao mesmo tempo. Eu também não estou conseguindo. Né? Às vezes eu li o meu script, às vezes eu comento, né, como eu estou fazendo agora. É... E o assunto também foi, eu resolvi, eu resolvi é... fazer é, essa história, né, de de vlogar e jogar ao mesmo tempo. E realmente é um pouco complicado. É o assunto é a cortesia do canal dela, do último vídeo dela. É, o que é o assunto? É sobre as pessoas, é, quando elas começam no YouTube, quanto de equipamento que elas têm. Entre outras coisas que a gente vai estar tá desenvolvendo aí no, no decorrer do assunto. Né? Ó, ó, ó. Uh! Eu nem lembro qual é a faca desse jogo. Tá, tá limpo. Tá limpo, rapaz. Então... É, tem gente que acha que quando ela começa um canal no YouTube, ela tem que ter o melhor que ela pode ter naquele momento, né? Ah, mas eu não posso comprar uma câmera super top, mas eu posso comprar uma câmera meia top. Cara, usa a câmera que você tem em casa, entendeu? Compensa mais se ela, for, se ela tiver uma qualidade legal pra começar, né? É, por exemplo, eu tô gravando com o meu telefone. E contra a luz, isso é errado. Tem gente que acha que, tendo um equipamento muito, muito bom, muito recente, moderno e potente, é, vai ter tudo aquilo que deseja no canal, que é a qualidade de áudio, a qualidade de vídeo, e que isso vai é, é, agradar e chamar a atenção de novos view viewers. Né? É, conquistar novos inscritos, etc. É, só que errado, essa história não é essa. Sniper, cadê minha arma? Ali tem uma arma de sniper? o que? Tá ok, eu tô com uma arma de sniper. Ok. Então, os na the para que can destruir o bairro. Ok, vamos lá com tiro para poder dar conta da história. Tchau, é continuando. A qualidade, ela é importante, só que você não vai encontrar essa essa qualidade, né? É, via equipamento, né? Você pode encontrar ela via, por por outras por outros caminhos, né? Você não precisa simplesmente comprar a melhor câmera, a melhor fumadora, comprar uma luz, um microfone, etc. É, você pode simplesmente pesquisar em como utilizar o seu equipamento. Por exemplo, o meu telefone é, antes desse aqui era um Lumia 520. É, e esse aqui é um Lumia 530. Eu comprei ele porque eu realmente estava namorando ele faz alguns meses, né? e Ele tem uma câmera frontal muito boa né? A maioria das, das câmeras Hoje em dia tem das, Dos celulares hoje em dia tem uma câmera frontal De 2 mega 1 né? um mega, 2 mega Por aí Essa aqui tem uma câmera frontal de 5 grande, grande angular né? Ela é ligeiramente curva né? Mas o importante são os 5 megas O que dá pra gravar fogo ali. Né é... E eu estou usando para captar o áudio, eu conectei o, o fone de ouvido no telefone celular. Não é aquele fone de ouvido que veio com o telefone também. Foi um fone de ouvido que eu comprei quando estava com 1520 também. Que é um fone de ouvido é, da Callout, que vende na loja Nokia do shopping perto aqui de casa. É. O que eu tenho que fazer aqui? Opa, tem gente ainda. É, e aí eu conectei ele, tá aqui perto do meu pescoço Vocês podem ver, ele é vermelhinho Eu tô usando ele pra captar o áudio Porque aí fica o microfone mais perto da minha boca Aí Qual é o tópico agora? Deixa eu ver Eu simplesmente li, né? Pô, tinha gente comentando Você pode conectar um fone de ouvido no seu telefone e gravar, né? Porque aí o som vai estar tá mais... Mais próximo, mais claro, né? É, isso foi uma das pesquisas né, que eu fiz para poder chegar no setup que eu tô da a forma com, com a qual eu estou usando meu setup hoje, né? É, ler, ver vídeos e, e ler artigos sobre fotografia, sobre filmagem, sobre é, iluminação, captação de áudio, né? E aí eu fiz isso, né? outros assuntos também e eu não comprei nada especificamente, especificamente né, pro o canal no youtube possivelmente usei o que eu tinha, inclusive as últimas aquisições que foram agora numa data aí próxima do início do canal foram por acaso, eu comprei uma câmera de, da Nikon que é sem profissional e tem zoom de 30 é, quatro vezes, né? só que essa câmera eu comprei para tirar fotos, tanto que ela tem zoom, né? normalmente quando a gente filma a gente não usa o zoom, a gente deve chegar perto, é, e o zoom é tipo, não tem o que fazer, usa o zoom, né? porque quanto mais zoom você usa, é, o menor o movimento, mais é, trepidação tem na imagem. A gama de aparelhos que eu tenho para usar é, é legalzinha até, né? Tem gente que tem uma câmera de 4 anos atrás. Eu tenho uma câmera de 4 anos atrás, tenho uma câmera recente, mas que já foi para manutenção, porque ela deu um erro de lente, a lente travou. Eu tenho esse telefone aqui, então são três câmeras que eu tenho à disposição para poder fazer, para poder gravar o vídeo. Né? Para gravar o áudio, eu posso gravar o áudio junto com a câmera. É, no caso do celular ficar melhor, porque eu uso esse fone de ouvido. Então, caso, do microfone, do de ouvido, que tá aqui, ó. E no terceiro caso, eu posso usar um amplificador da marca que eu tenho, um THR 5 que ele tem uma interface USB embutida. E, e não é certo, mas eu posso conectar um, um microfone nele e gravar com o pedestal de microfone que eu tenho, porque eu já participei de banda, sou guitarrista e tal. Aos poucos, eu vou pesquisando, né, e aprendendo cada vez mais, né, utilizando o conhecimento que eu já tenho. E... Ai, Quase que eu tiro o Nikolai da mãe. Olha o Nikolai aqui. É Stuvi Hatit. Stuvi Hatit. Não sei falar isso. Nikolai, você está Enfim. Se eu tivesse grana, a única coisa que eu mudaria, que eu compraria pra mim, né? Seria uma personalidade. Pra usar no vlog. Porque. Meu filho. Essa personalidade que eu tenho aqui eu não vou longe não. Na boa. A missão tá acabando, o vídeo também, né? E... Tô pulando aqui, tentando pular por cima da cerca retardado. Acompanhe o canal Stocket da minha amiga Melissa de Mello, tá? Se inscreva no meu canal, assim você recebe os vídeos no seu feed do YouTube no seu e-mail, assim que eles saírem, né? Dê o seu like no vídeo se você curtiu. É... Eu desafio qualquer um que esteja aí fora a fazer um, um vlog falando sobre qualquer assunto que não seja o jogo. Enquanto tu joga um jogo, né? é, Acompanhe os meus outros vídeos no meu canal. É, e é isso aí. Abraços e até mais.